Se passam depois da minha criação Depois de uma cita tanto centro Teve que dar errado Eu não queria se acontecer Mas o um monstro sai E agora tem que capturar Ele está com... E se esconde em uma fábrica abandonada da Playtime Yeah Comprie-me, yeah. sua a diversão Depois de se ser abandonado, me jogar lá No não falou pra mim, me abandonaram lá os vítimas de uma criação boba que é pra se abandonar Fui abandonado lá Compre ruggies Eles não me deram valor nenhum é Dentes afiados ele tem Ele foi largado lá Ruggie, Bicho alto, canção de 3 metros de altura Criador natural Todos que foram lá, desapareceram Viraram vítimas desse bichão Ele tá lá, ele vai estar lá Ele não esquecerá como ele foi abandonado Comprei rugs, não deram valor pra mim, não Me abandonaram lá e me deixaram pra trás Injustiça comigo, não sei por que fizeram Me largaram pra trás junto com a fábrica, mas eu vou com Compre Comprei não me deram valor, não Importante que eu ainda Vivo um, o melhor Me abandonaram lá Não me deram valor, não me jogaram lá de qualquer jeito, compre Isso é injustiça comigo, eu não fiz nada pra eles Eu era só uma pelúcia pequena na força só um almoço fez merda Injustiça comigo, eles não queriam colaborar comigo Me deixaram lá e nunca mais me tiraram de lá isso foi injustiça, eu não gostei que eles fizeram comigo Eu quero que eles paguem por que, por que eles fizeram yeah. Música por Matos e Maria Hamster